Olá, eu sou a professora Daiane e essa é a disciplina EAD Mídias e Tecnologias Digitais. E nessa videoaula eu vou te apresentar o módulo 3, os sistemas de informação da UFMS. Você já deve ter percebido que a UFMS tem muitos sistemas que organizam a vida acadêmica dos estudantes e que dão celeridade aos processos e tudo que você precisa acessar de forma facilitada. E tem alguns sistemas que são muito importantes e que devem ser aliados seus durante o seu percurso acadêmico. Cada sistema tem um objetivo e tem as suas funcionalidades. E é importante que você acesse e explore para que você possa ter eles como aliados durante a sua trajetória aqui na UFMS. Eu vou mostrar para você, então, os sistemas principais na unidade 1 e na unidade 2 deste módulo 3. Na unidade 1, você vai aprender um pouco mais sobre o SISCAD e sobre o app FMS, O sistema D onde você vai ter acesso ao plano de ensino, ao registro oficial de notas e frequências e o aplicativo SOUFMS, Onde você vai ter também um espelho dos registros de notas e frequência do SISCAD, e também o acesso à carteira do estudante em formato digital. O SISCAD também é o um sistema que você vai acessar todo o semestre para fazer a sua rematrícula, isso é muito importante. E lembrando que o acesso ao SISCAD e ao EPSO ou FMS também é pelo passaporte institucional. Na unidade 2, você vai aprender um pouquinho sobre o SEI, sobre o SIGPROJ, o CI e a biblioteca online. O SEI é o sistema eletrônico de informações onde estão centralizados os processos administrativos da UFMS. E você só vai usar o SEI se você precisar assinar algum documento dentro da UFMS. O SIGPROJ é o sistema de gestão de projetos da UFMS, onde você tem acesso a todos os editais de todas as unidades da UFMS. É um sistema muito importante, onde você pode ter acesso a diversas oportunidades que a UFMS dá para os estudantes. Temos o CI, o Sistema de Avaliação Institucional, e todo semestre você será convidado e convidada a avaliar vários aspectos que ajudam a melhorar ainda mais a nossa UFMS. E por último, mas não menos importante, a biblioteca online, que está no Pérgamo UFMS. No Pérgamo UFMS você tem acesso tanto ao acervo físico como ao acervo digital da UFMS. Nas trilhas de aprendizagem dos cursos à distância da UFMS, nós priorizamos apenas o acervo digital para que você tenha um acesso facilitado de onde estiver e possa estudar de onde você estiver. Então é muito importante que você acesse o link da biblioteca, faça o seu cadastro, pois o acesso à biblioteca não é pelo passaporte, é um cadastro específico na base de dados da biblioteca. Então você precisa seguir a orientação e os tutoriais que estão disponíveis na trilha deste módulo e acessar as orientações para ter o seu cadastro ativado e poder usufruir do acervo digital da UFMS. Eu espero que os conteúdos, as atividades e a avaliação deste módulo possam te ajudar a entender ainda mais sobre os sistemas da UFMS e saber de que forma eles podem ser úteis e aliados no seu percurso de aprendizagem.